Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebuzão. Hoje o review do álbum Antologia Acústica 20 Anos, do cantor Zé Ramalho. O álbum 20 Anos Antologia Acústica, mais conhecido simplesmente por Antologia Acústica, é uma coletânea do cantor Zé Ramalho, lançado pelo selo musical BMG em 1997. O álbum trata-se de uma compilação de canções do músico, regravadas em formato acústico que foi lançada no mesmo ano que o cantor completou 20 anos de carreira. Em 2005, o álbum obteve disco de platina triplo pelas mais de 750 mil cópias vendidas. O álbum duplo conta com algumas participações especiais. Geraldo Azevedo, Roberto Frejá, Arthur Maia, Robertinho de Recife e Dominguinhos. O álbum duplo possui 20 faixas dos maiores sucessos do cantor em formato acústico. Esse foi o review do álbum 20 anos Antologia Acústica do cantor Zé Ramalho. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e fiquem com Deus e até a próxima.